Beleza, mano. Carlos está na balada juntamente conosco. Na plataforma do metrô. Pois é, que vocês acharam dessas aventuras aí, hein? Acho legal. Então vamos continuar essa balada juntamente com o Mano Carlos. Se inscreve aí, tio. Mano Carlos, I know we didn't get off to a great start, but thanks for the save. Hey, you saved my ass first. You're a hell of a lot braver than me. Beleza, o trem já pode se locomover. Já passamos por todos. From the sound of it, oh. I won't be catching the train. Why not? No, there'll be new orders. If it means I can help save the city, it's fine by me. Beleza. Oh, o Loki já desceu! Faz tempo. Ó. Oh. Não conversa comigo, não. Ei. Vamos ver qual é que é esse trem, hein? O Cabernet nunca viu essa parte. Quer dizer, nenhuma delas. Bom trabalho! Sua reputação é bem well desgraçada. Ande dentro o subway está pra sair. Carlos, Tyrell, você tem suas ordens. Você precisa voltar out into the city e encontrar o parte Nathaniel. Bart. This isn't the last by at a town, right? Dona Dory, once the civilians are safe, the train will be back. It's all right, you go on ahead. I'm not going to die on you, leave you in a cold, cruel, Carlosless world. Mm -hmm. Okay. You'll need to find this scientist. His vaccine research could save us all. Ótava uma vacina ali, hein? You see? You're learning. The your only life that matters. is your own. Good luck. Let's go. Precisamos pegar um metrozinho agora, hein, mini baby. Vamos trocar de local de batalha. Agora já melhorou. Let's go. You don't really think a pencil pusher like Barton is still alive, do you? I have done good, authority. Why? Uh. Uh. Worried about teammates or something else? Funny how brainless zombies can ambush a platoon like that. Funny the gate was locked, don't you think? <laughs> What was that? Please. Mas é ele, só pode. <risos> Passageiro extra. Teto solar agora, mini baby. Nikolai, <risos> trancou! É yeah, ah, Esse Loki hey. é Loki mesmo, hein? Putz, não! Nossa, já jantou! Eu gostava desse cara. Ah. Ele é loucão. Rapaziada, o Caberninha lembra vagamente dessa cena do, do Play 1, hein? Eu tava lembrado disso, não. Vamos acordar em uma mansão. Mas não, com certeza vai ser diferente. Ah, é a mansão mesmo. 9 de setembro, 234, portão oeste da, do RPD. Ah, oh, um Subway's gotta be clear the city by now. Along with your hot date. ela she's not like that. Hell, she's not like anybody. Beleza, será que a gente vai jogar com o Carlos agora, Mini Baby? Tá com sintomas, hein? Olha aí. É, com o Carlos mesmo. Ah, tem os agora, hein. You sure? Looks like a cemetery to me. Olha aí, parte do 2. Gosto de cara. É tudo legal, né? Beleza, tá rolando Altos, finados. Ó. Brad, stop. T. T. Como assim, T? Come on, man. Now you too. Olha Olhei. Sorry. Sorry. Ah! Nossa, foi assim que ele se ferrou? Tá, tá, tá dormindo acorda, meu irmão. Não, meu Deus, aí não, hein? Já era. Ele entrou pra delegacia. Shit, it's locked. You stay on the door, Pafão. I got this fucker. Beleza? Come get so. Zói. Vamos zóia ele. Ação. Ó, a mira fecha, hein? A mira dele fecha melhor. E adrenalina. Nossa, quantos headshots esse cara aguenta, tio? 52! Caraca! Aguentou, aguentou 5, né? Foi 5. Foi 5. Não, foi oh. fortão Tem munição, ó. Card. Oh. Ó. Please reckon, please, deep. É o Brad Vickers. Crachá do mano Brad. Será é que a gente usa no computador? Vamos dar uma olhada aqui fora. O Carmenia adora essa delegacia. Nossa, que lugar bonito. E, bem, você já viu a delegacia? Você já viu, né? Não vi. Será que rola alguma coisa? Ó, tem, um, tem uma salinha aqui do remake 2, o cabineiro tá curioso pra ver. Olha aí, jogo, olha aí. Então olha aí. Tá rolando aqui, ó, o cartão. Sorry, boy. Ó. Era o poster boy. Coitado. O cara do cartaz, hein? Didn't have time to put his blues on. Esse, ninguém nem teve tempo de colocar. De se trocar na área aqui. Beleza, nada de interessante, apenas a carta. Nada. Provavelmente entraremos por trás, será? Porque ali na frente não estava aberto. Se o Leon já passou, é por aqui mesmo, mini baby. Ali na frente tinha nada. Like him, tio. Mais bloco aqui, hein? <risos> tá gastando balas. Altas bala. balas. Pode errar tiro depois, né, mini baby? Beleza, a porta está fechada. Tá na frente mesmo Eles colocaram uns paletes aqui O Mano Carlos tranquilamente pularia aquilo Mas ele tá com vontade, beleza? Já que não sobrou outras alternativas Vamos voltar lá e ver o que acontece na parte de cima, Mini Baby Ó A frente da delegacia tá meio... Tá um pouco mais sujo, me parece Me parece Me parece Tá muito tranquilo, vai vir. Tranquilo. Oh, entrou, entrou, deu pra entrar. Ó, oh, já colocou o Beleza. Tem menos slots, mais munição. Come. Provavelmente, o guarda tinha acesso aos secrets. Umbrella. Ele sabe o Então essa missão de é realmente mais como encontrar e detenir. Hum, bom saber. Eu vou abrir o shutter para que você possa entrar. do lado you da livraria. Eu vou te se Be careful. Yeah. Be careful. É no segundo andar. Mas até chegarmos lá, vamos dar uma olhada aqui e explorar um pouco O cabernet está simplesmente com nostalgia desse game Será que aqui abre? Tranquilão, ó, ainda não mexeram, nem mexeram na parada ali Provavelmente é antes do Mano Leon passar pelo local ó, Será que tem como entrar naquela lá? É bom, é bom ficar esperto, espero que o, é, tá muito calmo, que tá o Loki muito não esteja aqui também calmo. Ó, munição, como que adora a arminha, ô oh, meu Deus. Legal, bem louco Beleza Provavelmente ó, ó, a livraria está ali, não sei se a porta Estará aberta, mas vamos investigar Vai lá e vê Na tranquilidade, mini baby Ó, no fundo ali, mini baby Se o Rio não pegou a munição no remake tinha munição ali, vamos dar uma olhada. <risos> ó, o Leon já pegou, hein? Ó, aqui. Ô, Leon! Tranquilo, sobrou a porta da esquerda. A nossa tentativa, mas não vai ser tão fácil assim, não. Ó. Não. Beleza, vai ter que ser por baixo mesmo. <risos> o cara é. nem tentou, Joe, oh, meu Deus do <risos> céu. Beleza. Poxa, só isso? De momento, só isso, meu Baby, vai ser por baixo. Isso. Ah, ó. Ó, ó. <risos> ó, <risos> ah, granada ainda vamos ver como tá os inventários. Beleza. tá rolando na faquinha e a granada. Número 3. Keep out. Ó, será que ainda funciona? All right. You want me to keep out? I'll keep out. Ó, ó, munição ali mini não, Apareceu uma caixa de munição? <risos> Louco em jogo. Uh, trollagem. Beleza. Ó. Presentes. Eles provavelmente teremos que usar algum item pra abrir essa parada. É Cada agente da polícia recebeu um crachá. Ele será necessário para acessar todos os cofres do depósito. Ó, oh, já temos, já. Vai lá. Não empreste o seu para ninguém e cuidado ao usá-lo. Caso perca o seu crachá, comunique o fato imediatamente. Tranquilão, Sim. vamos usar o crachazão dele. Ih. É o crachá. Ih. <risos> Ih. Aí dentro vai rolar... Oh, munição, munição, jogo. 16 tirinhos, ah, achei que era uma coisa mais especial. Né? Beleza, temos 16 tiros Bom, pelo jeito vai ser importante Munição aqui, hein Tá preparado? <risos> Nossa, é os leakers Ah não, o jogo, aí não Eu não tinha nenhuma saudade deles NB, o que acontece? Esses locks aqui No Resident Evil 2 Remake Você pode andar, mas não pode correr nossa Tá com que... sintoma de tá jorrando, hein Ó, prendeu pelo aquário O aquário tá ainda derramando esse <risos> porta não abre falei, Vamos clicar Depois, O caverneta tá com medo de clicar eu liguei e escutar Tá ligado que você tá com medo de apertar o botão o bicho escutar é. O caverneta tá tipo assim I go... I stick Se o bicho estiver aqui ferrou, hein Será é que o bicho tá aqui, mini baby? Eu acho que não Vamos franjar ele, então? Não vendo o bonezinho? Ah, O cachorro Ó, oh, ó, oh, eu tô correndo tio é, é, se... Nossa! Tô calma Ele escutou hein, escutou Será que ele vai entrar pela outra porta? Pega escopreta Nossa, é isso não que Tranquilão, pega a franja dela Pegou a franjinha ela já deita Ó oh. Deita aí tia, calma Tá de boa hein tio? Pô, oh, a, a arma dele é melhor hein Bem melhor que a da Jill é, já pega a mira facinha, né? o caverninho é uma mouse aqui. Agora ninguém tem, tio. Tá com sensibilidade que o Cabernet curte. Sim. Tranquilo. Falando altas máquinas, como sempre, aqui. No cantinho tinha munição. A beleza, a munição é bem restrita aqui, em mini baby. Vamos ter que acertar só as franjas dos locks. Essa porta aqui abria. Mas aqui tinha uma saída. De momento não tem nada. Vamos correr aqui? Também não tava querendo correr. Por motivos de leakers. Ó, oh, flash grenade. Coloca no bolso. Daquele jeito. Ha! Oh, tá. Nossa, levantou. Deixa, deixa, ela ali. Acho que a gente vai voltar tão cedo pra cá. Espero que não. Ó, oh, munição de fuzil. T. Beleza. O oh, cap? There's something real eu como abrir aqui. Ai, meu Deus. Aqui Tô vai sentindo. ter. Aqui vai ter. Ixi! Ó, ó, tá batendo no vidro, hein? Ei, tio. gente ele quer conversar. Pode Nossa, altos. Eles têm altos. Essa mira é totalmente. Ele, diferente. Ele, eles vão entrar aqui, tio. Aí ferrou. <risos> Será que eu gasto dessa arma aqui mesmo? Ou eu pego da arminha? Vamos ver o que, que dá primeiro com é essa. Melhor. Vamos ver o que dá primeiro com essa. Tem que ser só a franja dos logs Ó, oh, varou a bala, parece? Oh, esse aqui é franja torta. <risos> é franja torta. <risos> Peraí, tá com a Ai, franja Deus, meio Deus torta aqui. <risos> deixa eu abrir a porta, aqui que é isso aqui tá com a franja meio torta. Ó. Pegou bem na nuca, hein? Aqui tá vivo. Tá vivo, hein? Ai. Beleza. Fica é esperto. Olha! <risos> <risos> Pera, deitou? Será que deitou? Já caiu, caiu, fez barulho, feita. Fez toque, hein, fez toque. É um na franja pra deitar. Foi, foi. Tem mais Eita. lock aqui, hein. Ó. Tava morto, hein. Tá morto, não jorrou, não. Tá Ó. batendo Ó. alguma coisa. Peraí. Ó. Será que tem pra cá? Nossa, Nossa jogo! Nossa, tá lotado! Peraí, tio, peraí. Deitamos, deitamos, deitamos. Vou pegar a minha. O cabinei tem que guardar essa... Outra arma, tio. Beleza? Rapaziada, deitamos a balada inteira. Antes de ir pra lá, pegar faquetas. Não, eu não vou seco, não, tio. Vai, vai com a metralhadora Lelson na mão. Beleza, faquinha. Beleza, mais munição. Vamos carregar o pente de todas as armas. Rapaziada, esse game aqui não dá pra dar trégua. Ó, no fundo. Beleza, não tem nada. Baby, fica atento na balada, hein. <risos> Pelo amor de Deus. Ó, oh, Safety Deposit Room. O que que acontece? Aqui era um, um local... Mark. Nossa, cheio de arma ali, mini baby. Tinha escopeta e tudo mais. Tem tudo não. mais! Pois vamos com o chapéuzinho dele? Deitamos, deitamos. Será que ele vai levantar ainda? Não, já era. Sem sintomas de sangue no chão, hein? O cavaleiro não curte, não, hein? Pois é. Essa aqui é a sala do amor, mini baby. Ó, oh, aqui dentro tinha que ter máquina de escrever. A sala do amor sempre continua, hum. tio. Pera aí, pera aí. Do escritório segundo andar para o primeiro andar É Para o escritório oeste, primeiro andar Beleza Ó, mudaram então Ó oh, Ah, vai ter que marcar esse trem, hein Beleza Esse set seu tá parecendo um Y, mini baby. <risos> Vamos parar de gracinha Faltei Sim. na escola, foi bom Vamos parar de graça, Beleza, ó, ó, já tem item pra nós aqui Munição de fuzil, estamos até os dentes Mais plantinha vermelha É tudo nosso Vocês vão combinar uma dessa aqui? Mas não creio, mini baby, Que usaremos o cartão do Loki agora mas como temos poucos itens de momento. Verdade. Vou, dizer, vou dropar a faquinha, tio. Vou dropar a faquinha. Ó, oh. cuidado, a faquinha é pra enrascar, hein? Ó. If cameras those things, I'd be uhum. Beleza, não há fotos novas aqui, hein? O Caverninha sempre viu fotos aqui. Nesse aqui me parece que não haverá. Não. Bom. Dá uma gravada profissionalizada. Sim. Sala do amor. Munição. Todos isso juntamente nos dá sintomas de treta aqui em cima, hein? Acertou, miserável! <risos> Tô sentindo. Ó, ó vamos andando. Ah. Ó, é... Star's up ahead. Copy that. Beleza, tá falando que o escritório está aqui adiante. Tem um terceiro andar ainda. Escutou? <risos> Rolou um clique, né? É muito... oh, baby. Why is it blocked? Vai ter que o no andar, com certeza. Peraí, abriu, hein? Tranquilo. Beleza, um recado para um amigo, mini baby. Ó. Hector, se estiver lendo isso é porque já morri. Vixe! Eu ouvir os barulhos vindo do armário, não abra! Por favor. Enquanto você patrulhava, fiquei procurando o um jeito de chegar ao outro lado. Vi que a melhor pedida seria usar explosivos. Consegui montar uma bomba bem decente, mas não tem bateria nenhuma para o detonador. Eu tenho quase certeza que mandei um pra sala de caixa forte Na última faxina Pra poder derrubar a parede Nós precisamos dessa bateria Eu fui te procurar no andar de cima Porque você tem a chave da sala da caixa forte Opa 600, hein? Que Seis eu te emprestei cento. Fica de presente para sua mudança Boa sorte, meu amigo Rapaz, o cara morreu O cara não pagou ele, hein Vai, rapaz Vou pagar o cara aí Ó, pra esquerda Ó Tinha um, tinha um código ali que era CAP Tava escrito... Será que abre? Abriu, Ei, abriu? Abriu. Tava escrito na lousa ali, é o, é o mesmo código do Resident Evil passado. Pegamos mais uma. Ah, <risos> é ali! Beleza! Esse cofre aqui, pra quem não viu o Resident Evil 2 Remake, tem como abrir. Tranquilo, ó. Aparelho de detonador. Okay. Guess we'll be doing this the way. Rapaziada, agora tudo faz sentido. No Resident Evil Remake tinha um buraco aqui já feito. É a verdade. Tranquilo, temos que pegar as partes do detonador, em mini baby. E entrar ali, hein Você anotou? Que que <risos> Anota no caderno da sabedoria aí, mini baby Beleza Ó, oh, provavelmente teremos que ir No terceiro andar Ó, oh, sintomas, hein Vai levantar, tio Pega a metralhadora já Que tá com cara de emboscada, esse hum. De momento, não Vai levantar, tio, tá? Ó, oh, chavinha Não cabe a chavinha? Eu disse, mini baby Vamos ter que combinar mais uma planta Agora cabe. Vai levantar, tio. Mais munição que não cabe. <risos> Pera aí, jogo. Aí ferrou em mini baby. E? O que fazeremos? Irineu, você não sabe nem eu. Será que ah, tem alguma porta aqui? Nossa, qual não. que é esse código aqui? Oh, oh, oh, oh. E? E? Não, não é esse não. Não, é não, esse é não. não, eu fui cedo O cego. código era. Acho que era dev. A caverninha lembrava esse código aqui, tipo... Não, não deve nada não, hein? DMC, acho que era DCM. DCM. Oh! Nossa! Ah, a caverninha é muito... pro. Beleza. Rapaziada, a caverninha. lembrou, lembrou. Outra Beleza, história. vai ficar a munição aí. Atirando a bunda dele, será que ele levanta? Rapaziada, Gastando <risos> mais ainda. Mas estamos ligados que aqui em cima tem munição. Nossa, jogo. Ah, meu Deus. Ah, tio. pelo amor de Deus. Ah, nossa, que mordida de boca cheia. Tava tá com fome. Nossa, não arrancou nada. Vai, eu vou ter que gastar bala nesse lock aqui, tio. Que lock, tio. O cara levanta, tio. Dentro do dente dele. Fiz uma baguncinha. Nossa, eu achei que o Loki não ia levantar, não. Ele espera chegar bem perto pra levantar. Veja, estamos ligado. O zumbi dormindo tá fingindo. Pera aí, mini baby. Pegamos a chave. Você viu que tinha umas portas... Com emblemas diferentes lá embaixo. E não abria. Tem uma chave deteriorada. Será que vai funcionar? Tem uma chave ali, a chave verde. É. Peraí, vamos examinar essa chave aqui. Do caixa forte. Boa. Agora tem que achar. A chave quebra a porta da sala do, do caixa, caixa forte. Beleza, parece que foi movido aqui embaixo. Pela carta do Loki. Ah, Loki. Peraí, deixa eu Ó, oh, não vai ter como pegar munição. Vamos acabar com o Loki logo? Ó, acabou até... Oh! Calma, calma, eu tô, eu tô... de boa, tô de boa. Ele não me viu. Não viu, é? Não viu, não viu. Ele é surdo. <risos> Ele é surdo. Olha só a franjinha ali.